Vai crescer uma de nós, ah. ah. um tanto vai ser eu mostrando a minha moeba, gente! Olha, gente, rosto, linda! Só que não, gente! O vídeo de hoje não vai ser eu mostrando a minha moeba, a moeba fica aqui, olhando pra nossa cara, né? O vídeo de hoje, quem adivinha, quem adivinha? Tá no título! Parabéns pra mim! Gente, sendo meus espinhos é a minha coleção de... Tem os três, olha esses três, então vamos começar. Primeiro é esse daqui que eu comprei lá no Rio de Janeiro, que é de emoji, ele brilha no escuro, ó, eu vou apagar pra vocês verem. Não vai dar pra ver muito porque não tá tão escuro, mas hoje à noite eu vou gravar pra vocês ele rodando no escuro, tá? Ó, não dá pra ver muito não, mas. Hoje eu vou gravar, pra... opa, hoje eu vou gravar para vocês ele rodando no escuro. Olha, gente, ele é de amor de rindo, e eu comprei ele lá no Rio de Janeiro quando eu tava lá. E, e gente, eu preciso dar uma notícia muito triste para vocês, que vocês viram aí no título do vídeo, né? Eu quero falar que a cachorrinha, a minha Pipoca foi embora, gente. Ela foi embora. Mas por que a luz é que ela foi embora? Ela é tão fofinha. Gente, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando tudo pra vocês. Mas resumindo, ela foi pra uma casa de uma menina que vai cuidar dela. Ela tava internada e ela já tá em al... de alta, tá? A pipoca, pra quem não sabe o que eu tô falando, assiste esse vídeo aqui que vai estar tá nos cards. É a pipoca, tá, gente? E então é isso, gente. Então tá. É. Ela vai estar tá aqui no chat. Então vamos lá, gente Então esse aqui foi o primeiro que eu já mostrei Eu vou mostrar o rolamento dele, dele pra vocês Ó O rolamento dele é esse daqui Pequenininho Tá focando, meninas Tá focando Gente, olha a minha pinta aqui no dedinho Meu Deus do céu, eu tô mostrando a minha pinta Faço um spinner, gente é esse daqui, olha gente Que ele é... Opa, querida, mostrando o lado ao contrário De novo, que foi eu que fiz Olha gente, que fofinho de gatinho Foi eu que fiz Aí aqui atrás tem essas orelhinhas Eu não coloquei moeda nesse Porque eu deixei sem moeda pra ver como iria ia ficar e ficou bom O desenho que fez foi minha mãe Eu só contornei com canetinha preta Olha gente, ele roda muito bem ó. Maravilhoso gente Eu gosto muito de fazer só que agora eu tô com um pouco de preguiça, sabe? Eu tinha me animado. Se, vo Se vocês quiserem, eu faço um vídeo ensinando como você fazer um spinner na sua... Se vocês quiserem, eu ensino pra vocês como fazer um spinner na sua casa, gente. Olha, ele é maravilhoso, eu amei, ó. E é bem mais legal você fazer em casa do que comprar. Porque comprar já vem pronto e tudo, né, gente? E o próximo spinner, gente, é esse daqui, ó. Ele é holográfico. Eu fiz, ó. Ele é holográfico mesmo. Ele é lindo, ó. Fica brilhando assim, ó. Ele é muito bonito. E aqui atrás, nesse daqui, eu coloquei moeda. Porque vocês podem ver que esse aqui, olha. Contem os minutinhos aí que ele tá rodando. Opa! Agora é esse. Viu? Esse aqui roda mais porque não tem a moeda atrás. Aí pra, eu, pra ficar mais bonitinho eu pintei aqui atrás. Olha como fica aqui atrás rodando, gente. Ele fica um arco-íris. Olha, gente. Fica muito lindo. Mais um spinner pra mim Quando ele chegar eu vou mostrar pra vocês Ou no Instagram ou aqui no canal mesmo Tá? Ele vai chegar E eu comprei pelo site da China E então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Clica em gostei, se inscreva no meu canal Porque se vocês não derem like nesse vídeo Se inscreverem no meu canal a Bélia vai puxar o pé de vocês à noite Então gente Já sabem o que fazer né? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Clica em gostei, se inscreva no meu canal Me sigam nas minhas redes sociais Ative o sininho das notificações. Um beijo e tchau!